e aí tudo bem com você como é que você tá meu amigo minha amiga eu espero que você esteja muito bem eu tô bem graças a Deus e se bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido jogo de Deskwood, se você não conhece essa série, eu acho que é da uma das que eu tô mais focado aqui em fazer. Essa história, mano, que é bem é, complicada de entender. E eu espero que você me ajude ao longo do tempo. Se você não assistiu nenhum episódio dela ainda, eu tenho uma playlist aqui gigantesca. A gente já tá, pelas minhas contas, no vigésimo episódio já. E a gente continua ainda tentando fazer as paradas. Então, ó, chegou aqui agora, deixa o likezão maroto aí, mano. Se inscreve se você não é inscrito que fortalece demais aqui o canal que ó, tá subindo graças a Deus e eu conto com você beleza então vamos lá, vamos lá. não vou falar muito não eu vou aqui abrir já a game e bora só ó, vamos lá recebemos aqui um arquivo temos que enviar esse arquivo para o hacker e o hacker vai fazer agora acho que uma leitura é uma árvore tá ligado eu não sei identificar mas nessa árvore tem um, um símbolo de deve ser o símbolo de Deskwood. Né, tem, não sei se tem alguma coisa a ver com a lenda, ó. ele ficou online e agora vamos ver se ele vai responder a gente, né? Agora eu não sei se eu respondo ele de alguma outra tipo de forma, de forma, porque assim, ele visualizou a mensagem, mas ele não respondeu. Eu não sei se isso é uma boa coisa ou não, eu vou perguntar aqui por que ele ficou sem palavras. Você disse que poderia ter uma pista, mas que a gente tem certeza se valia a pena mencionar. Alguma chance de que isso tenha mudado agora? É sobre uma velha lenda de Dusky é mais um boato, eu não me lembro bem. Pra ser sincero, eu acho que esse bagulho aqui, mano, ele, ele lê muito mente, velho, você não tem noção. Eu vou, vou colocar aqui, eu não me lembro muito bem. É, homem sem rosto, Homem sem sombra, Manico... Tá, Homem sem rosto, até então eu lembro disso, do Homem sem rosto. Ele tem como alvo mentirosos, ele vai atrás de pessoas que cometem pecados horríveis, Todas as suas vítimas são mulheres, então, aí que tá, eu não sei. E ele os mata, eles arrasta para a floresta. A gente tá contando a história. A Jessie viu o homem. Eu esqueci o resto. Dizem que a Hannah é uma das suas vítimas. Não. Na verdade, espera, deixa eu começar de novo. É, foi isso. Eu acho que pronto, vamos finalizar aqui. Porque basicamente essa é essa informação que a gente tem até o momento. E eu não creio que a gente tá fazendo uma invenção, né? Eu não sei se todas as suas vítimas são mulheres. Mas pelo que eu entendi, talvez é, isso possa ser mais verdade. Geralmente não tenho muitas esperanças sobre as lendas e histórias de fantasma. Isso é tudo que eu consegui. Eu acho que é uma pista importante. Vale a pena tentar. Eu então, vou colocar aqui que vale a pena tentar. Porque o, o rosto, o homem sem rosto, às vezes pode não significar... Um fantasma, mas sim uma pessoa que não quer ser descoberta por ser muito conhecida na cidade. Até mesmo porque Dusky Wood é uma cidade muito pequena e isso pode influenciar, sim, no reconhecimento muito fácil de uma pessoa que, de repente, ou não usa uma roupa desconhecida, ou ela, sei lá, a cor do cabelo, então tudo influencia. Eu tô mexendo na mesa? Que susto, bicho. Tá, vamos lá, não me interprete mal ainda assim quero verificar vou deixar você vou deixar essa com você eu agradeço porque você não acredita nisso ah, você não faz isso sempre hum, eu não sei eu não sei eu não quero que ele deixe para mim eu queria que ele visse porque você não acredita nisso certo não porque eu confio em você nossa o hacker a pessoa que quer tipo tá ligado mais cabeça tá falando confia em mim eu sugeriria Mostrar a foto para seus amigos. Eu sei o que fazer. Eu pensei que você tinha dito que deixaria isso comigo. Tá, vamos lá. Eu também não vou ser ignorante. Mano, mais uma vez, eu não vou ser ignorante. Porque eu acho que tá uma coisa que não vira. Ok, muito bem. Então. É, ficou meio estranho aqui, né? Vamos lá. Vou tentar aqui enrolar mais alguma coisa. Ó, a gente tem a oportunidade de mandar mensagem para todo mundo. Eu acho que eu vou mandar nessa página das lendas de Deskwood. vou enviar o arquivo aqui eu não sei se eu posso enviar não eu não posso eu teria que escolher uma pessoa para que enviasse isso né vamos lá a Jess já respondeu aqui o sinal do corpo ficou todo assustado Túlio, onde você conseguiu isso não sei apareceu no meu telefone faço ideia Me prometeram que não vão contar para ninguém eu vou te contar só se você não me tratar como um dos suspeitos depois. Você vai ficar bem com metade da verdade. Só não vou falar que promete pra eu não contar pra ninguém, porque eu nem sei. Isso aqui apareceu no meu telefone do nada, velho. Hum, sim. Feio da Hannah. Eu também tô meu. Eu confio em você, Túlio. Por isso que não vou pedir uma explicação agora. O Rick também não. O Rick... Tá, mas nem me pede a explicação, porque eu não sei o que eu vou falar, velho. Uh, mas... Tá, vamos ver. Ué? Entendi. Vai ficar curioso o que é? Entendi. Eu não entendi o que ele falou. A questão mais importante é... Por que a Hannah tinha uma foto com sinal do couro? É, de repente ela visitava a floresta. Ou ela... Ela que alugou o livro. Bem, na verdade, essa é a segunda coisa é mais importante. Mas tudo bem. Eu acho que a primeira é... Ele acha que... Queria já descobrir de cara o que tá acontecendo, mas... Não sei. Tá, vamos lá. O que você acha, Jesse? Eu não sei. Bem, bom, eu acho que... O que você acha, Jesse? A Jesse agora tá pensativa. Como se o homem sem rosto estivesse marcado com o sinal do corvo. Vamos voltar à lenda bem rápido. Para quem não sabe, o Rick não curte muito essa parada da lenda e não quer que a gente incentiva a Jesse aí atrás. Mas tudo indica que pode ter uma ligação, então... Como homem rosto marca pessoas dos. Ah, tá. Marca as portas dos pecadores com o sinal do corpo. E depois arrasta para a floresta. Mano, não, peraí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Me fala uma coisa. Tipo assim, vamos supor que você tá na sua casa, aí de repente você abre a porta da sua casa, tem a marca de um corvo. Primeiro, a primeira coisa que ia é fazer, já ia falar, mano, quem foi que fez essa bagaça? Segundo, o que, que isso quer dizer? Você já vai pesquisar, você já vai querer entender o que, que é. Depois que você descobre o que é, você vai ficar lá ainda moscando, beleza? Show. Se você faz isso, parabéns. Você vai ser levado para a floresta. Bom, vamos lá. Mas a história não se encaixa tanto nessa imagem. A história se encaixa perfeitamente. Você não está tentando ver algo? Você está tentando ver alguma conexão? Hum, eu acho que a história não se encaixa muito, porque aquilo é no um sinal numa árvore e não numa porta, né? Tô perguntando, vamos ver se ela acha que tem a ver alguma conexão. De repente, pode ser uma ideologia dela. Tentando, é definitivamente o sinal do corvo. Não tenho certeza se devo me arriscar ao falar, mas isso definitivamente não é uma porta. É claro que isso não foi enviado a ela pessoalmente. Quais são as nossas conclusões? Então você realmente acha que a Hannah foi pega pela lei, por uma lenda. Tá, e quais são as conclusões? A precisa entender o que, que eles acham. Eu não sei se eu deveria ter mandado pessoalmente para outra pessoa. Mas eu decidi mandar no grupo. Porque esse grupo é o que está mais focado em questão além Então foi o que me veio na cabeça primeiro. Agora sabemos com certeza. E ela estava procurando pelo homem sem rosto. Já que esse sinal parece estar localizado no meio da floresta. Provavelmente não era para ela. Certo? Talvez tenha sido uma tentativa de atrair ela para lá. Talvez ela tenha encontrado isso por acidente. E eu não entendo. Você é burro, cara, que loucura! Sim, pode ser, pode ser um acidente, até mesmo porque quando gera essas marcas em algum lugar em específico, vamos supor que nem a imagem da floresta, não tem como ir lá e pegar uma borracha e apagar, né? E para você ter uma ideia, aquilo ali estava muito bem feito, então de repente aquilo pode ser uma prova, a polícia tá fazendo uma busca e deixa aquilo ali por um tempo até, sei lá, conseguir descobrir e o porquê aquilo foi colocado ali Mas ela tirou uma foto disso Para mim significa que o sinal tem uh, Tinha um certo significado para ela Bem, agora estamos indo um pouco longe demais com isso O Rick tá achando que a gente tá passando o limite Vocês acham que a Hannah cometeu algum pecado? E teve um tempo da história aqui entre nós Que é, tava comentando sobre alguma coisa De ela poder ter traído o Thomas né, da cerca e tal, mas ela não é muito igual a a, a a Jessie. A Jessie, ela é muito cara de pau. A Hannah, pelas fotos e tal, a gente não tem uma coisa concreta, mas podia estar tá rolando sim. Se a lenda procurava uma traição, pode ser algum romance que essa pessoa teve, tipo assim, ó, psicologia. Se um assassino, o cara ele tá procurando as pessoas e levando arrastando ela para algum lugar por algum motivo específico é porque talvez ela tenha tido um problema naquele no passado e esse problema afetou ela hoje e ela não quer ver as pessoas tendo esse mesmo problema então ela acha que o certo é fazer aquilo da forma que tá que ele tá sendo feito tipo vai o cara sequestra as pessoas sabe lá o que faz porque ela atrai a outra então como a cidade é pequena Pode estar sendo observado a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia. Ou às vezes até mesmo por conversas entre amigos. E descobre que fulano fez, o que o outro não fez. e O que pode ser verdade, o que pode ser mentira. Aí o cara vai, tira algumas conclusões precipitadas. E pode ser que ele cometa um erro. Né? Ou não, não sei. Vamos ver, Vamos ver no que dá, né? Tá. É por isso que ela foi escolhida. Vocês conseguem imaginar isso? Teria de ser um pecado horrível. Vamos lá, vamos perguntar se eles conseguem imaginar isso, até mesmo porque eles são amigos, né? A gente só foi envolvido na conversa por uma coincidência. Se ela escreveu um número errado lá e mandou uma mensagem, não quer dizer que me conhece. Sejamos honestos, ninguém está completamente livre de pecar. Eu diria que isso definitivamente é uma prova. Eu disse isso desde o começo. O homem sem rosto vai nos levar. A Hannah. Hum, nem mesmo o nosso chato pode negar isso. O nosso chato que ela tá falando é o Rick. Bom trabalho, gente. O Rick ainda não... Tá. O Rick e eu ainda não estamos acreditando. Muito suspeito mesmo. Vamos lá. Muito suspeito mesmo. Eu não vamos parabenizar a Jesse porque ela... Né, mano? Ela pode estar tá chapana. Pode estar tá doida. Sem dúvida. Eu preciso falar mais uma coisa. O que, é que será que o Rick Você não precisa dizer nada, Tully. Mas tenho certeza de que o hacker tem algo a ver com a foto de você ter conseguido essa foto. Adios. Bom, vamos lá, Nick, Rick, meu amigo, meu querido amigo que eu não conheço. Por que você tá fazendo isso? Não entendo. Mas enfim, sim, o um hacker tem a ver, infelizmente, porque é ele uma das pessoas que está tentando pelo menos ajudar. Porque o Thomas sumiu, é, os caras estão tá fazendo o que tem que ser feito. O hacker está mobilizando o tempo dele, o conhecimento dele, para fortalecer. Então, sim, ele tem a ver, mas vou fazer o quê? Se ele está querendo ajudar, quem sou eu para falar que não, né? Não conheço ninguém na história. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Não esquece mesmo. Chegou até aqui o likezão, se inscreve. Tamo junto, até o próximo aí. Valeu e tchau, tchau. Beijo.